Hoje, com 100 reais, eu vou abrir caixas que dão skins CSGO e vou tentar ganhar uma faca. Vai ser um desafio bem difícil, né? já que as facas mais baratas do CSGO estão cerca de 300 conto. Mas vamos tentar e deixa o like aí no vídeo pra já me dar sorte. Bom, galera, por mais que eu tenha bastante caixa aqui no meu inventário e seria rapidinho gastar 100 reais em caixas do CSGO, eu tenho certeza que se eu abrir 100 reais em caixa aqui, eu só vou ganhar essas porcarias assim de 10 centavos. Então, pra maximizar nossa chance de com 100 reais ganhar uma faca, eu vou abrir caixas no F drop onde faz muito mais sentido do que ficar abrindo caixa da Valve. Pois bem, a gente tem as caixas de Natal e 100 reais dá 20 dólares, né? Então, essa caixa de 1,80 já dá certinho na conta, porque se eu abrir 11 caixas dessa aqui, já dá exatamente 20 dólares. Dá 19,80, mas é a mesma coisa. Então, vamos lá. Vou abrir primeira vez três caixinhas de uma vez aqui E a gente tem 11 chances de dropar uma faca, mano Se dropar nessa caixa 11 chances pra dropar uma faca, velho É difícil E a faca que vem aqui, ó A mais barata é uma Falcon de 250 dólares Então, possivelmente, o jeito mais fácil de você pegar uma faca É abrir várias caixas e depois ir no upgrade E, ó, essa mec tem aqui deve valer... Hum... Não, não vale não Vamos lá, vamos ver se cai pelo menos um skin forte aqui, mano Nessas caixas que eu tô abrindo e não veio nada até agora, velho Só skin de centavos Uma skin top é o que eu preciso P250 imóveis Não Que tal uma casinha? Não, nada de casinha pra mim também, velho Mas beleza, ó Essa última aqui, quatro dolinhos Deixa eu ver Eu tenho que ter uns itens aqui Tá certo e olha só, os 11 itens estão dando 16 dólares. Cara, eu acho que a chance é o seguinte. Tentar um upgrade aqui de 50% pra uma K, que é metade do valor da faca. E depois tentar um upgrade também de 50%, só colocar a roleta do outro lado pra pegar a faca. É tentar bugar a roleta de upgrade do Keydrop. Tá valendo, upgrade número 1 na tela. Parou. Parou dentro. O segundo upgrade que é tudo ou nada, velho. Porque ou eu vendo essa caia e abro um monte de caixa, ou eu meto na loucura pela faca mais barata com 43%. E é isso que vai acontecer. Se liga como é que ganha uma faca com 100 reais. Parou, passou! meu amigo! Desafio completo, cara! Agora é que vem a vontade de continuar. Olha essa faquinha aqui, mano. Survival Blue Steel. Faquinha mais bonita do que a navar Eu não gosto de Navadia, cara. Porra, essa daqui é Minimal Wear. A Factor New teria 30% de chance só, velho. Essa daqui tem 44% de chance. Eu tô louco pra fazer esse upgrade. Mas antes, deixa o like no vídeo se você ainda não deixou, meu amigo. Galera, depois de analisar um pouco, eu decidi que eu acho válido eu pelo menos um pouquinho de grana, 12 dólares e 50. Tá? Seria mais ou menos 60 reais, velho. Quase 70 reais. E tá bom, eu sei que o desafio era com 100 conto pegar uma faca, mas com 100 conto a gente pegou uma faca de 300. Agora o desafio é sair com uma faca de 500. Então, na verdade, vamos colocar mais 100 conto. Vai, 100 conto dá 18 dólares. Tome! 57% para a Survival Blue Steel. Nossa, passou da linha, velho. <risos> Gostei, gostei, gostei. Survival Knife Blue Steel de 127 dólares. Vamos ver se o key drop tá entregando instantaneamente ou não tá. Ó, galera, peguei ela aqui. E tá bonita a bichinha, mano. Chebase, chebase, hashtag 2, o que, que é isso? Tá ok, né? Não é Factor New, Tá tudo bem. Tenho que dizer que ficou muito bom com a minha luva, cara. Uau, eu gostei desse modelo de faca, mano. Eu nunca tive esse modelinho de faca aqui. Da hora, hein, mano. Irada, velho. Curti pra caramba. Galera, só pra recomendar uma última vez pra vocês o Keydrop, mano. site perfeito, tá ligado? Tem um estoque de skins infinito, mano. Tem muita skin foda. Como eu já falei aí, velho. Já tirei Dragon Lore, já tirei Hal, várias facas. Pra depositar no site, você clica aqui no botão de adicionar fundos. Escolhe o seu método de pagamento. E não esquece também do código LUBIN pra você garantir o bônus na hora de depositar. Quanto mais você deposita, mais bônus você vai ganhando. Então tem as moedas de ouro e tem também os flocos de neve do evento de Natal. Que você pode vir aqui, ó. E simplesmente resgatar o Diversas skins grátis De acordo com os seus pontos Ah, e também você pode aí Ir subindo no ranking do evento, mano E várias pessoas estão ganhando aí facas iradas, velho Tem Butterfly Lore Essa faca aqui custa 30 mil reais, mano Além disso, tem outras minigames aqui no evento Que você pode vir conferir no link da descrição E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Tamo junto, galera Um abraço Falou!